São Multicoisas, 35 anos, 35 iPhones. A cada 100 reais em compras, coloque seu CPF no cupom fiscal. Cadastre-se no hot site multicoisas35anos.com.br. Guarde seu cupom fiscal, fique de olho nos sorteios e boa sorte! Multicoisas, soluções para o seu dia a dia.